árido, seco, onde parecia ser improvável, a vida floresce, é o coração do Brasil que pulsa. No horizonte de campos abertos, brotam morros e serras de todos os tamanhos de formatos curiosos. Não parece uma pirâmide? E este outro? O um buraco no imenso paredão de arenito forma uma grande coluna e lembra um palácio. A natureza caprichou. Para muitos, a pedra furada é uma espécie de portal, entrada para um mundo selvagem, cheio de mistérios e beleza inigualável, de vários tons e inúmeras formas. Parece cenário de novela, e é. O que eu lembro aqui foi quando o Gael... Estava bem no furo ali, com a clara. Foi uma cena que ficou muito bonita também aqui. Eu acho que um lugar perfeito para fazer uma cena assim de novela. Cenários de outro lado do paraíso, que se revelam a cada dia da nossa expedição. A areia a perder de vista. É uma paisagem que nos confunde, diferente de tudo que se pode imaginar. Este também é um deserto das águas que abrem caminhos entre as porções de areia. Não é miragem. Um oásis capaz de inspirar os apaixonados. É mesmo um santuário. Uma onça visitou este riacho para matar a sede e deixou marcas ao escalar a reserva de areia. Pela nitidez das pegadas, dá para suspeitar que ela passou momentos antes da nossa chegada. As dunas do Jalapão lembram as dunas do litoral do Nordeste Brasileiro. A impressão que se tem é que o mar está bem pertinho. Só que, na verdade, a praia mais próxima fica a cerca de mil quilômetros de distância. Então, como as dunas vieram parar neste lugar? A erosão da serra. E a força do vento ajudam a explicar este fenômeno da natureza. A areia da Serra do Espírito Santo cobre esse pedaço de cerrado dentro do Parque Estadual do Jalapão. Este é o maior paredão, tem 40 metros de altura e a cada ano Cresce mais, de acordo com o um monitoramento feito pela direção do parque. De 2017 para cá, por exemplo, aumentou 5 metros. E as dunas crescem não só para o alto, mas também para os lados. De abril. A outubro, o vento sopra de lá para cá e traz a areia e faz a formação das dunas. O vento é o grande artista deste lugar. Para onde ele sopra, a paisagem se transforma. É como se a vegetação e a areia estivessem sempre trocando de lugar ao sabor do vento. A cada 300 anos, segundo pesquisadores, a terra muda de posição. E a terra mudando de posição, o vento também muda e começa a regenerar e nascer dunas, criar dunas em outras partes. Enquanto tiver areia e vento, a natureza vai continuar moldando estas esculturas gigantes do Jalapão. Atravessando imensas pedras... cobrindo a vegetação como se fosse um manto. Uma imensa folha em branco onde se pode escrever histórias. E o registro nas areias é uma breve prova da nossa passagem. Algo para guardar para sempre na memória.